O empresário de Wellington Paulista, Alexandre Oliveira, revelou que recebeu um contato do executivo de futebol do Cruzeiro há cerca de duas semanas. O dirigente fez uma consulta sobre a situação do atacante de 36 anos, que tem contrato com o Fortaleza até maio deste ano. O representante de Wellington Paulista admitiu que a história do jogador com a raposa poderá pesar em uma decisão caso as negociações sigam avançando ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, o Cruzeiro não comenta negociações que não estejam concretizadas. O Wellington Paulista atuou pelo Cruzeiro entre 2009 e 2012. Ao todo, foram 160 jogos com a camisa celeste e 75 gols marcados, 22 em cobranças de pênaltis. Pela Raposa, ele venceu dois estaduais, além do Torneio de Verão do Uruguai, em 2009. Depois de passagens por clubes como West Ham, da Inglaterra, Internacional, Fluminense e Chapecoense, o atacante chegou ao Fortaleza em 2019. Até aqui, foram 93 jogos pelo Leão e 29 gols marcados.